Muito bem, senhoras e senhores, e você que não vota, justifica o voto. Esse vídeo é para você, sem mais delongas JP Vinheta. É isso aí galera, eu vim falar sobre as eleições 2014. Elas estão chegando aí, é no mês que vem e eu espero que você já tenha um candidato para votar. Se você não tem, você tem que procurar algum para votar e eu digo qual que é a importância disso. Aliás, eu vou contar uma pequena história. Eu estava na rodoviária do plano piloto, a rodoviária aqui de Brasília, e recebi um panfleto do, sei lá, alguma coisa de boicote, que dizia que o voto é lixo, não vote, então, isso é bullshit! Isso é mentira, sacou? Não votar é meu peru. O GRANDE PERU Você tem que votar. Aliás, é importante dizer que muitas pessoas morreram lutando para que você tenha o direito de escolher alguém para te representar, seja no país, na Câmara, no Senado, no Executivo, no Legislativo, na puta que os pariu. Então eu acho uma sacanagem você jogar esse direito fora. Enfim, eu tô cagando para pessoas como o Roger do Trajarrigol, que disse bobagens que é contra e o caralho de aça. A única coisa ruim disso tudo, do fato do voto ser obrigatório, é que de fato você não aprende em quem votar ou para que votar, que que o que o senador faz, o que o vereador faz. Logo eu tô deixando no link aqui o. Rápido, falando sobre o que, é que cada um faz o papel do senador, do vereador, do prefeito, etc e tal Dito isso, eu quero dizer que, cara, você tem que procurar sim Alguém pra você votar, nem que você vote em alguém que não vai chegar Votar nulo é a mesma coisa que votar em branco Não se iluda achando que é diferente, que é a mesma coisa Eu vou procurar, não sei se vai dar tempo de colocar um link aí Em relação a isso, o que é, que é o, quê, o que, o é que cada coisa faz Por que votar em branco é a mesma coisa que votar nulo a verdade é que o voto é obrigatório no Brasil por uma questão muito simples, que é o controle disso daí, entendeu? É, não vou entrar no mérito da urna eletrônica se é fraudulento ou não, isso é um assunto para o próximo vídeo, mas eu posso dizer que ao menos é rápida. Seria ridículo contar votos num país continental como o Brasil durante a semana inteira e Enfim, então é muito rápido, é apurado no mesmo dia e ok Uma coisa muito importante pra dizer em relação ao voto é que não vote em palhaço e nessa galera, entendeu? Porque quando você vota num cara, e me desculpa dizer, mas quando você vota no Tiririca É, é muito legal o seu voto de protesto, ok, ok o caralho, vai se fuder Precisa fazer uma merda do caralho, porque junto com ele ele carregou 4 ou 5, eu não lembro são filha da puta que ninguém votou, entendeu? Dentro dessa leva entra pessoas como Bolsonaro, Silas Malafaia e pastor de merda e qualquer coisa que seja. Você não votou, mas o cara tá lá dentro que você votou no palhaço e a legenda carrega os caras. Eu posso fazer um outro vídeo sobre a legenda, voto de legenda, mas eu não quero falar sobre isso agora. Também quero dar os parabéns para o deputado Romário, que eu não esperava porra Entendeu? O cara foi lá, fez os projetos de leis, tudo bem que não incomoda ninguém, por isso foram aprovados, por isso passaram todos na Câmara, mas é muito legal o fato dele ter se empenhado em tudo. Ah. Inclusive, eu quero dizer que apesar de eu ter citado o Chiririca, é importante falar que ele é um, um deputado exemplar. Ele nunca faltou em nenhuma sessão, votou, sempre, nunca se absteve em nada. Mas, de fato, é, ele também fez um projeto de lei, que no caso foi regularizar a profissão de palhaço, que, aliás, é uma profissão muito antiga, e é muito legal a parte dele ter feito isso. Mas, é só isso, né? É importante dizer mais um monte de coisa, mas eu acho que esse vídeo ficaria muito longo se eu dissesse mais coisas. Então, é assunto para próximo vídeo. Para não ficar cansativo, é isso aí. Não jogue seu voto fora. Não Branco. Escolha aqui para votar, para te representar Seja na Câmara, no Senado Como presidente E etc e tal Fica aí meu agradecimento pela sua audiência Por aguentar essa minha voz Tá com a rachada, minha cara de bunda Aí nos seus devices, gostou? Nos seus devices É isso aí, fica aí a minha, o meu agradecimento E um abraço para vocês JP, encerra o vídeo, tchau!